de uma maneira fundamental, que é o envolvimento do povo de Rio Verde nesse processo. O envolvimento da comunidade, o envolvimento das entidades, das associações, das organizações da sociedade civil nesse processo é fundamental. Uma das primeiras decisões do ministro André Figueiredo ao assumir o ministério foi quero ver de perto como se está dando esse processo